Como é que é, meus putos do aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. E mais um vídeo, como sempre, aqui no Bunker do Aço. Mas hoje, diferente. Não tenho nenhum produto para vos mostrar, não tenho nenhum unboxing. Vamos só conversar. Conversar do quê? Como vocês viram no nome do vídeo, como vocês viram na thumbnail. Yuri francês, performance parts. Pá, Yuri, mas o que é isto? É uma loja de peças? É um standard? É o quê? É uma loja física? É uma loja online? Calma. É uma loja que eu criei e vocês já conheciam esta loja ou esta página. Esta era a página que eu tinha criado com Varex Exhaust Portugal by Yuri francês. Uma página que eu tinha criado pa apenas para vender as panelas. Foi um produto que vocês me pediram tanto na altura e eu decidi investir na venda das panelas aqui em Portugal, já prontinho para entregar a vocês, com alfândegas, com tudo, com essas coisas todas. Vocês pedem-me a mim pelo Facebook e segue por DHL, por CTT, dependendo de onde vocês estão, seguem as panelas. Mas muitos de vocês, quando eu mostrava estes produtos assim, como tenho aqui atrás e tenho aqui embaixo, muitos de vocês me diziam, Paulo Yuri, porque é que tu próprio não vendes as peças que publicitas. É, bem, recebi pasadas de mensagens dessas porque ainda hoje há muita malta que não está é, muito à vontade com o Paypal, com os visas, com as alfândegas, com o Alfangar, etc. e muita gente tem medo do online ainda devido aos custos que possam ter extra com a alfândega, a gente sabe que é grandes arrombos e muitos de vocês me sugeriam pá, eu gostava, brava de ter, sei lá, essas bielas e, pá, porque é que não vendes tu e tal? e eu nunca fui por esse caminho porque achava que a ponte entre eu, vocês e o patrocinador vá, a empresa que envia os produtos era suficiente para vocês fazerem as vossas compras e o, eles venderem eu mostrar produtos tínhamos aqui um, um bolo que toda a gente ficava, ficava bem mas cada vez mais vocês me pedem para eu mandar vir os produtos e vender eu ainda agora com esta coisa das alfangas vai tudo para alfango e está uma confusão e ninguém consegue levantar nada tenho que receber, vocês não têm ideia a quantidade de mensagens que eu tenho recebido e eu decidi avançar decidi avançar mudei o nome da, da página agora chama-se Yuri Francês Performance Part vamos continuar a ter as panelas não, não tenho uma loja física, vai ser tudo online. Porquê? Porque, como vocês sabem, eu não tenho só o YouTube. Tenho o YouTube, tenho o ginásio, tenho o trabalho, tenho muitas coisas. E isto vai ser uma coisa que eu vou fazer com muita calma, devagarinho, passito a passito, baby steps, para ver como é que corre. Eu já falei com alguns dos meus, vá lá, patrocinadores, Max Spinning Rods, Flexel, Ultra Racing, etc. E, e eles deram-me luz verde para me tentarem fazer aqui um preço porreiro para que eu consiga ter o produto para vos enviar por DHL, por CTT, por o que é que seja, e ter um preço porreiro já cá, já com as taxas pagas, com as alfândegas, com tudo, com tudo aqui. Agora, que tipos de produtos é que eu vou ter lá? Basicamente, é os produtos que eu tenho mostrado, que eu vou vir a mostrar, e produtos que vocês me vão perguntar. Pá, Iuro, eu precisava destas belas da Max Spinning Rods. tens aí? Pá, eu falo com os homens, vejo o preço que eles me fazem, dou-vos a vocês o melhor preço que eu consigo ter cá o produto, e depois vocês uh, veem se é um preço porreiro, se é aquilo que criam, se não é aquilo que criam. Lembrando, eu não vou ter, em bom português, eu não sou tretas, não sou de filmes, é o que é. Eu não vou conseguir ter um ganda preço. Porquê? Eu não vou ter volume de encomendas para... Eu não vou mandar vir um, um contentor com 10 mil bielas, não é? Não vou mandar vir um contentor com 500 intercoolers. Aí a gente conseguir ter um ganda preço. Eu vou ter os pés assentes na terra. Vou devagarinho. Se vender, vendemos. Se não vender, não vendemos. Eu continuo aqui com os meus vídeos, com o meu trabalhinho, com o meu ginásio, com as mesmas coisas. Vou ter mais esta página. É mais uma página e é mais produtos. Vou tentar ter os filtros KPN. Vou tentar fazer packs. Uma coisa que eu não quero vender é peça a peça, coisinha a coisinha. Vou tentar fazer packs. Imaginem, pack travagem, se atibiza. Uns ATE com umas pastilhazinhas, o pack. Pack frente e pack trás, uh, pack revisão, um bom óleo, um bom filtro de caixa, um KPN. Uh, tentar fazer aqui packs revisão, packs travagem, para não dar a vender pecinha a pecinha, porque isso já muita gente faz e já há muitas casas com grande preço. Se calhar se eu conseguir ter aqui um bolo num pack que vocês conseguem comprar ao melhor preço, eu consigo arranjar melhor preço porque peço mais produtos dessa marca e pá, sei lá, vou, vou tentar fazer à minha maneira, como sei. E espero que corra bem. Correr mal, também o que é que eu faço? Volto a tirar a página, continuo com as panelas, porque as panelas é uma coisa que vocês adoram. É um produto que dá zero problemas, bastante fiável, vocês ficam todos contentes, faz barulho quando quer, faz barulho quando não quer. E pronto, volto só às panelas. Se correr bem, vou tendo cada vez mais produtos. Se vocês consultarem a página que eu deixei na descrição, Yuri Francês Performance Parts, tenho Facebook e tenho Instagram, aproveitem e subscrevam as duas vão ver que eu já adicionei alguns produtos, alguns preços e estou assim baby steps devagarinho colocando as coisinhas devagarinho pacito a pacito colocando as coisas devagarinho a ver se funcionam tenho um rapaz que volta e meia me dá uma ajuda nessas plataformas porque sozinho é impossível mas ele também trabalha tal como eu e se vocês virem que a gente demora um pouco a responder é normal, isto a malta não está agarrada ali ao computador 24 horas por dia e, mas a gente vai responder bem, devagarinho Outra coisa que eu também vou ter nesta página e vou tentar inserir-me agora é na venda de carros. Inicialmente vou trabalhar com algumas casas que eu próprio já ajudei com o meu canal YouTube, a publicitar carros dos estandes deles, a filmar carros dos estandes deles, a partilhar no meu Facebook e Instagram carros dos estandes deles e falei agora com os homens e disse, pá, eu próprio gostava a ter aqui, há dois ou três carritos para mostrar a malta, para ser eu a mostrar, ser eu a levar a conduzir, uma coisa mais, até podemos filmar para o, para o canal, imaginem vocês, veem um carro que eu tenho à venda, vêm ter comigo, a gente filma, a andar no carro, a experimentar o carro, fazemos aqui um conteúdo diferente, um suminho diferente. Sim, vou tentar começar a vender carros, inicialmente carros de malta que eu tenho perfeita confiança que os carros estão bons, depois, se correr bem, vou tentar eu próprio comprar os meus próprios carros, tentar vender, mas sempre assim com este tema, vocês vêm ter comigo, a gente vai ver o carro, os dois, podemos filmar, etc. Se quiserem, se não quiserem, não, a gente não faz, logicamente. Mas pronto, malta, só queria vos dar este lamiré, Yuri Francês Performance Parts, Facebook e Instagram, vamos ter muitas peças, vou tentar ter também rádios, olha, rádios, eu uh, agora, agora troquei, estão lá em cima, rádios, uma coisa que vocês também me diziam muito, é pá, esse rádio Android é fixe, não vendes tu, Vou tentar também arranjar os rádios que eu sei que são bons, ou seja, porque eu já os usei nos meus carros, sei que são fiáveis, são porreritos. Uh, vou tentar também ter ali dois ou três. Lembrando, eu não vou ter muitos produtos de cada coisa, já, já disse isto anteriormente. Dois ou três rádios, dois ou três intercoolers. Pá, vou ter assim o que eu sei que funciona. Vocês não têm problemas, eu não tenho problemas. E toda a gente fica contente. Agora o que é que eu vos peço? Que subscrevam as redes que estão na descrição. Facebook Yuri Fancês Performance Parts. Instagram Yuri Fancês Performance Parts. E deem-me sugestões. O que é que vocês precisam. Consultem os sites que eu tenho trabalhado. Consultem os vídeos de unboxing que eu tenho feito. E se algum material que eu tenho lá. Vocês têm interesse. Que eu tenha filmado. etc. Alguma empresa, ou material de alguma empresa que eu tenha filmado. Digam-me. Eu entro em contato com a empresa. Vejo o melhor preço e tento fazer-vos chegar o produto da melhor maneira possível e pronto, ao melhor preço que conseguir e pronto malta, era isto, um vídeo só falado sem muito filme, para vos dar um lá do que é, que é o Yuri Performance Parts panelas, peças de carros e futuramente viaturas com performance, outras sem performance vou tentar ter umas viaturas em que na compra já inclui uma eletrónica já inclui um downpipe, essas coisas assim mais para a frente mais para a frente fiquem bem espero que me ajudem nesta minha nova etapa da vida um grande abraço e um grande agá